Olá galera, hoje eu tô aqui só pra dar um aviso que meu drum kit, meu drum kit, né, vai estar tá aqui na descrição, que é o que eu usei no EP 5544, é isso, é isso.